E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, moleques E a quarentena, como é que tá? Ah, bravo, tá difícil Ai, não vejo a hora de se passar, cara Mas pelo que a gente tá vendo, vai demorar Negócio, vocês estão vendo uma tela aqui, no, no desse lado, desse lado, aqui, aqui, certo? Galera, eu já fiz vários vídeos nesse estilo, mas como esse cara faz... É sim. sensacional. Esses vídeos, inclusive, acho que pelo teor do vídeo, tu não dá muita visualização no canal. A galera querendo ver coisas no YouTube. E não pode. Mas eh, o título é o Michael. Qual é a reação do Michael se pegar o, o, pegando o Trevor com a Amanda no motel a parada assim, que, Se você é ninho, não assista esse vídeo mas eu acho que não tem nada de mais tá no YouTube, né? Se não já estaria. Eu vou dar o play aqui é 4 minutos. Os vídeos esse cara é um canal gringo. Eu deixei a tela assim porque a gente não conhece muito bem a pessoa. Mas eu coloco a tela grande já tomei strike por isso e olha que eu dou. Deixo os créditos sempre embaixo. Mas eu deixo essa telinha assim porque todo mundo faz react, costuma fazer assim. Eu acho que assim não dá problema. Enfim, mas vou deixar os créditos. Me segue nas redes sociais. Perdoe por Frequência de vídeo muito baixa, GTA atualizou, eu atualizei tudo, não tem um negócio que não tá funcionando, eu tô meio sendo paciente, tá, tá, tá complicado, vamos dar o um play aqui, ver se o som está funcionando, bora lá hein, Michael pega Amanda você, no com o Trevor, é mais ou menos, é tipo uma, uma, uma novelinha, olha lá, Amanda, ó. olha lá, o cara viu a Amanda, o Michael viu a Amanda ali com o celular, aparentemente vai sair, né? aí, e é engraçado que tem diálogo, parece até bagulho gravado assim de... É que tá em inglês, né? O canal é em inglês, mas parece que tipo assim, bagulho... Olha lá, olha lá, olha lá, galera. vai aonde, hein? Vai, vai dizer que você nunca quis seguir Amanda, hein? Pra ver onde ela vai, hein? Depois daquela situação lá no, no início do jogo com o tenista, né? Eu fico... Imaginando que vocês devem... Olha lá, olha! Tá indo lá pra região do Trevor. Indo lá pra região do Trevor. Lá. Ih, caramba! eu motei, véi! Ah! Eu moro. Rapaz, ah, mano, e o que esse cara faz é muito legal, mano. Olha lá, ó, Os bonecos andam, tudo. Olha lá, o caminhonete do Trevor, o caminhonete do Trevor! Tá dizendo algumas palavras ali em inglês? Né? Provavelmente. Olha lá olha lá mas viu, tem som e tudo. Ih, tá trancada a porta. A porta tá trancada. É isso, cara. Vocês se vocês sabem mais quando a Amanda tá bêbada, ela fala que gostava de um amigo do do, do olha lá, olha lá. Que ela gostava de um amigo do, eu até fiz vídeo sobre isso, procurei que tem e o oh, barulho aqui WhatsApp não vai sair na tela aí a ah, tá na porta Tancou a porta entrou até a porta tava trancada mano e ah, a lá Amanda e Trevor <risos> <risos> Tô falando, mano, esse cara manda muito bem. Você tem que ver os vídeos dele, velho. Né? Ele faz umas paradas aqui. Não sei se vocês já viram aqui que tá lavando roupa, tá lavando a mão ali, ó. Olha, a Amanda no chuveiro, velho. Foi ele que fez o zerando GTA em 5 minutos. Não sei se vocês já viram o vídeo aqui canal. É ele que fez. Ele fez um bagulho bem louco, mano. O cara vai lá, abre... <coughs> vai matar o... Caraca, mano. Não mostrou, né, ele se pegando, mas ela tomando banho, cara. É uma, uma mina de aproximação que ele colocou ali, uma... Nossa, eu fiquei de ligar a luz e esqueci de ligar a luz, cara. Agora não. Agora não. Agora não resolve mais, né, mano? Isso aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Caraca, não! Tem um vídeo meu que é... Olha lá, ele pegou a mão na mão, velho! isso, moleque? Que isso, moleque? O que que foi isso? O cara botou até uma rampa ali, velho. Ó a mulher. Tá... <risos> muito bom, mano. Muito bom. Olha lá, ele pegando a banda na mão. Olha lá. <risos> Ó, e assim a gente finaliza. No finalzinho do vídeo eu liguei a luz, né? <risos> Cabaço mesmo. E os vídeos desse cara é muito bom. Meu. Vou falando pra você. É muito bom mesmo, cara. É o segundo... Faço react dele aqui. para que vocês tenham gostado. Eu já fiz vários vídeos assim. Amanda ficando com o Da Ace. Vários assim. Deve ter visto ah, no canal. Caras que pensam que os gringos não, não, não olha Aqui do Brasil. Mano, tem gringo aí que. cante aí que segue. Eu já fiz para e é assim. Espero que vocês tenham gostado. Clica no te compartilha. Eu acho que e... Até a próxima.